Tem uma água brilhando, um calor envelopa você. Ah, oh. você sente o amor atravessar você. Você ganhou amor, fofo. Sai, mano, que você me custando porra.